Fala galera do meu canal, Leandro Fonseca aqui, estou com um jovem empreendedor e estudante de direito, ex-estagiário, até pouco tempo atrás estava estagiando e tem uma história incrível para compartilhar com você. E aí William, me conta um pouquinho da tua história, é, como é que você largou o estágio para desenvolver marketing de rede e o que, que o marketing de rede trouxe de legal para tua vida? Então Leandro, muito bom estar aqui contigo. cara. Eu era estagiário, né? Eu vivia essa rotina de todo dia estar lá, todo dia bater o cartão e eu não queria isso, eu não gostava disso, me aprisionava. Eu sempre busquei empreender, porque eu achava que no, no empreender é que eu ia ter a minha liberdade. Então eu busquei formas de empreender. Eu tentei criar uma empresa uh, tradicional, não deu certo, porque no Brasil não é tão fácil se assim empreender, mas eu não desisti, eu continuei buscando algo mais. E eu descobri o modelo de negócio do marketing de rede, que está mudando minha vida completamente. Não tem comparação do William... Uh, estagiário para o William de hoje em dia, é muita diferença. Que legal. E ganhos financeiramente, valia mais a pena ser estagiário ou trabalhar com marketing de rede? Nossa, não tem nem comparação. O estágio era ínfimo o valor que eu ganhava, agora os meus ganhos são ilimitados, né? dependendo do quanto eu trabalho. Então, uh, é muito melhor sim trabalhar nesse modelo de negócio do que no modelo tradicional. Olha só que legal, uma história incrível de um jovem empreendedor que largou o estágio para construir a riqueza dele. E me conta um pouquinho, na parte de desenvolvimento pessoal, literatura, as leituras, as pessoas com que você se conecta, os áudios que tu escuta, os vídeos que tu assiste hoje, o que que se, qual a, que que se indica? Qual a dica que você daria para uma pessoa que é um pouco cética, não conhece o modelo de negócio, quer conhecer por onde é que ela começa? Então, eu já vim do direito, né? eu tinha esse hábito de ler bastante, então antes de eu entrar no negócio eu fui procurar informações de gente que já estão no negócio. Não informações de pessoas que vêm de fora e têm uma opinião, é informação de verdade. Então eu fui buscar livros de riqueza, livros de dinheiro, livros que me mostravam o caminho do sucesso. E através desses livros eu aprendi que existe sim um jeito de alcançar esse sucesso. E o marketing de rede é a ferramenta ideal para alcançar esse sucesso. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, se você realmente quer saber se funciona, você tem que se perguntar se realmente funciona, bata informação de verdade, vai perguntar para pessoas que realmente estão nesse meio. Não ouça opiniões de pessoas que só ouviram falar. Essa opinião só vai te atrapalhar, não vai te dar uma informação verdadeira. Show! Você teve aí com o William, um jovem empreendedor, um dos futuros grandes líderes do marketing de rede do país e quem sabe do mundo. William, muito obrigado pela presença aqui no meu canal, um forte abraço e tamo Eu junto. Eu que agradeço. Falou, galera! Valeu!